É isso aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem. Felipe Braçuca por aqui e neste vídeo vocês vão aprender algumas formas de usar o verbo piscar em português. Como sempre, fica até o final que tem conteúdo extra. Quem fica até o final, aprende mais. Vamos direto ao ponto aqui, sem mais delongas. A primeira forma de você usar piscar, que é a mais simples, é de uma luz. Você tem uma lâmpada que está piscando. Ela está acesa e apagada. Acesa e apagada. Ela acende, apaga. Acende, apaga. Ela está Piscando. Isso é piscar. Aí também, isso vai mudar muito em espanhol. Eu tenho até essa dúvida aí com vocês. Eu não sei se se fala da mesma forma em todos os países que falam espanhol. Imagino que não, mas quando você está ali num lugar e você olha para alguém você você tipo, faz com o olho assim, tipo assim. Como é que você fala em espanhol isso? Em português, a gente fala que essa pessoa piscou o olho. Ou, mais informal, deu uma piscadela para mim. Ah, ele deu uma piscadela para mim. Ou ela deu uma piscadela para mim. Existe o verbo pestanejar em português, mas nós não usamos, nós não falamos no Brasil que alguém pestanejou para mim. Ah, você pestanejou para mim? Não. Se você piscar o olho, pode significar muitas coisas, né? Tipo, uma piscada, você dá uma piscada, né? Tipo, assim, você pode falar também que quando um cisco, olha a palavra extra para vocês aí, ok? Façam anotações. Vocês sempre vão aprender mais palavras com esses vídeos. Sempre vai aprender mais do que o... o do, <risos> sempre vai aprender mais do que o do que tem no título. Quase não sai. A ideia é que vocês sempre procurem conteúdo que seja mais usado no Brasil. Ou seja, palavras e expressões muito usadas no Brasil. Não somente ficar aqui preso nos vídeos de aulas, aulas e aulas, mas consumir a maior parte do tempo conteúdo nativo do Brasil. Esses vídeos aqui são muito úteis para vocês aumentar o vocabulário. Mas o melhor mesmo é quando vocês encontram essas palavras na prática. É, é muito bacana quando você está lendo alguma coisa e você... Ah, Caramba, a primeira vez que eu leio essa palavra lendo um artigo em português. Eu aprendi num vídeo. Então isso é muito bacana. Voltando aqui, né? O cisco no olho. Quando, quando cai uma pedrinha, um pedacinho de um pó, alguma coisa que cai no seu olho, pode ser até mesmo um mosquito, que você não sabe que é um mosquito. Qualquer coisa que cai no seu olho, você fica... Ai, caramba, caiu um negócio aí no meu olho. Caiu um cisco no meu olho. Então qualquer coisa, né? Se você piscar para alguém... Aí, pis, piscar para alguém. <risos> Se você... Piscar para alguém com um olho. Aí você fazer piscar para alguém e essa pessoa ficar com raiva. Você não, aqui tinha um cisco no meu olho aqui, né? Acontece quando o povo tá chorando também, né? Vendo algum filme chorando, aí você começa não, tá tem, tem um cisco no meu olho aqui. Aí eu procurando na internet dela, né? Aí eu encontrei um artigo. Olha o artigo. O que fazer quando o cara piscar para você? Hum. Vamos ler, vamos ler. Piscar é um gesto ambíguo e inesperado. Então fica difícil saber como reagir quando o cara faz con contando? Ui, escreveu. Contato! Escreveram errado isso aqui no artigo. Então fica difícil saber como reagir quando um cara faz contato visual e pisca para você. Dependendo de como você o conhece e onde vocês estão, há muitos significados diferentes por trás de uma piscada e um monte de formas de responder. Às vezes, é só brincadeira ou parte de uma piada. Mas outras, pode ser paquera ou até mesmo malícia, né? Hum. Já falando de malícia, veja o vídeo que eu fiz aí sobre como dizer em português, echar los perros. Como se diz em português, echar los perros. Formas, expressões, palavras relacionadas com isso. Continuando aqui, você também vai ter na época natalina. Não é navideño. Natalina. Na época natalina, as pessoas colocam aí de eh, a decoração nas casas. Então colocam pisca-piscas. São as luzes que piscam, ok? As luzes piscam. Então são pisca-piscas. Falando em Natal, é impressionante, porque na Colômbia, a galera na Colômbia antecipa o Natal mais de um mês. Ou seja, literalmente. A gente está agora no dia o quê? 17 de novembro. E literalmente já faz mais de uma semana que eu já vejo pisca-piscas nas varandas dos apartamentos. E o oh, caramba, como essa galera gosta do Natal. É impressionante. Se vocês puderem passar o um Natal na Colômbia, passem pelo menos uma vez na vida, porque é muito vivo o Natal na Colômbia. No Brasil não tem tanta. Eu não vejo. Tanta alegria nas ruas, decorações e casas cheias de luzes. Não, mas aqui na Colômbia o pessoal leva muito a sério. Então, no começo de novembro, o pessoal já está colocando luzes nas casas, já está colocando árvore, eu, eu fico impressionado com essas coisas. Ou seja, literalmente antecipa demais. Tem algumas festas é, comemorativas no Brasil que se celebram com mais força, digamos assim, que na Colômbia. E tem outras que na Colômbia mais que no Brasil. É interessante isso, mas passem pelo menos uma vez o Natal na Colômbia. Vocês vão ver que é bem diferente da maioria dos lugares. Daí também, quando você está no seu carro, você pode ligar o pisca do carro. Quando você para, sabe quando você pede um Uber, alguma coisa? Você ah, você está onde? É, é, liga o pisca, liga o pisca. Tipo, ou liga o pisca-alerta também. Aí você liga o pisca, que são aquelas luzes que ficam... A laranja, né? Que fica piscando para dar aquela, aquela... o aviso né, de atenção. você o carro tá parado, mantém a distância, fica piscando. Então, liga o pisca, liga o pisca. Ou liga o pisca-alerta também. É engraçado que eu, que eu falei agora, é pisca, do carro, né? Então você, ah, isso é o pisca. Então quando você entra para a esquerda, você dobrou a esquerda e você não não, não, não ligou o pisca, hum, a gente não, não fala muito assim que você não ligou o pisca. A gente fala assim que você não deu seta. Não deu seta. A seta... É uma seta, você está apontando para a esquerda, para a direita. Obrigado. Se você vai virar para a direita, você dá a seta para a direita. Então acontece muito nas brigas de trânsito, né? O cara está lá passando na moto, o cara, fu! Corta na frente, né? Aí você, caramba, nem deu, nem deu seta, liga a seta, ou ligo pisca, não sei, mas liga a seta. Eu falei, liga, não deu certo, não deu certo, aprenda a dar seta. Já falando em trânsito, eu também gravei um vídeo aí falando sobre vocabulário de trânsito, ok? Eu peguei minha moto aqui na Colômbia e dei uma volta aqui por Medellín explicando várias coisas da rua, várias coisas na prática. Tá bem interessante, vou deixar aí na descrição do vídeo. Também vai ter uma. Pisca de sal, quando você estiver cozinhando, aquela uma pisca de sal. Ou você pode escutar também, uma pitadinha, uma pitada de sal. Aí tem gente que tem uma mão grande, eu não sei, tipo, quando você fala uma pitada de sal, uma pintada de sal, é uma pitada, é uma pitada, é uma pitada. É uma pitadinha, é uma pitada. é você não sabe exatamente, né? Tipo, é, como é que é a, pinta, é a, pita, a pitada. Como é que é a pitada? É, é só... Caramba, eu tô com dúvida agora se é pintada ou pitada. Eu acho que é pitada. Tá confirmado, é uma pitada. É uma pitada. Uma pitada de sal. Então, você vai colocar e você passa da conta, né? Você, tipo, enche a mão demais e coloca demais. Então, tipo, aí você deixa a comida toda salgada. Se liga que coisa estranha. Não estranha, mas, tipo, curiosa. Aqui na Colômbia, eu tava na rua uma vez aqui, né? Coisas que você se dá conta do nada, assim. gente nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí eu tava lá no semáforo, o semáforo ficou verde. E eu falei, abriu. Como abriu E aí, tipo, a pessoa que estava comigo, como o que abriu? Ele como é que? Ele semáforo. ah, está em verde. Então, aí eu me dei conta que aqui na Colômbia não falam como que abriu, cerrou. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu fiquei com a dúvida, então eu perguntei no Instagram, para várias pessoas aí na internet. E em nenhum país fala abriu, cerrou. Como no Brasil, que a gente fala abriu, fechou. O semáforo, ele abre ou ele fecha tá aberto ou tá fechado? Mas também nós falamos que tá verde e que tá vermelho. Geralmente no trânsito a gente não fala você tá lá no celular distraído, eu não falo: "Ah, está em verde, pode ir". Não, eu falo: "Abriu". É tipo uma palavra, "abriu". Não "está em verde", é mais simples, tipo, "abriu", "fechou". Vai, vai, vai, vai, vai fechar, vai fechar, vai fechar. Você passa, né, no amarelo. Falando de amarelo, geralmente aí, né, dependendo da cidade que você estiver no Brasil, até mesmo aí na sua cidade também, Dependendo do horário, depois das 10, depois das 11, ou o que seja, os semáforos ficam piscando em amarelo, ok? Fica piscando em amarelo. Continuando aqui no extra, se você estiver no semáforo e o semáforo tá lá, vermelho, e você Passa no semáforo, você passou no semáforo, no semáforo vermelho, a gente fala que você furou o semáforo, você furou o sinal. O sinal, aqui no Brasil fala semáforo, sinal, sinaleira, farol, dependendo da cidade que você estiver no Brasil, é um nome diferente para semáforo. Já que a gente está falando de furar aqui, que furar, basicamente, se tiver um papel aqui, eu posso furar o papel com uma caneta, um lápis, eu, pá, pá, pá, eu faço furos no papel, você também pode furar uma fila. Se você está numa fila, não faça isso. Você está numa fila e, e uma pessoa entra no meio da fila, né? Tipo, não, não vai lá para trás, mas entra no meio da fila. Fura a fila, se a pessoa furou a fila. Ou também uma pessoa que fura compromisso, uma pessoa que diz que vai fazer alguma coisa, é, eu, vou, eu vou lá com vocês, eu vou aparecer, não sei o quê, e nunca vai. Ou seja, fura é uma pessoa furona, uma mulher furona. Ou um homem furão. Cara, você é muito furão, cara. Eu não vou te convidar. E toda vez que a gente te convida, você nunca aparece. Então eu não vou perder nem tempo. Porque a gente pensa que você vai ir e você nunca vai. Você, você sempre fura com a gente. Você não cumpre com o compromisso. Agora, a última que a extra, okay? ok? Mais 18, ok? Então se a criança por aí, já, já, já tira as crianças por aí, ok? Não, não é tão grave. É um, é um mais 18, assim, mas não é tão grave não, ok? Quando você fala <risos> em português que uma pessoa Tá piscando. Ou seja, a forma mais, mais assim, tipo, é educada, é você falar, cara, você é, tá piscando? Você tá piscando? É tipo, já é uma abreviação que uma pessoa está com o... piscando, tá com o asterisco, piscando. Basicamente, imagina aí que você tá piscando, com isso piscando, é tipo, é, agoniado, agoniada pra, pra ter relação sexual com alguma pessoa, entendeu? Então você tá ali naquela... Ah, com aquela... <risos> Esse <risos> cara tá piscando. Eu começo a lembrar que, mano, tá piscando, né? Você tá piscando, mano. Você fica quieta. Pode ser pra relação sexual ou para uma pessoa que tá muito inquieta com algo. Quer tá piscando, tá piscando. Mas se você falar que alguém tá com, com um asterisco piscando, ou tipo com um, não vou falar aqui, né? para o YouTube não censurar aqui. O menino aqui, você vai ficar censurado no YouTube. Você fala que essa pessoa tá. Piscando. Terminando aqui esse vídeo sobre piscar em português. Espero que tenha ficado muito claro. Participe nos comentários e, se você aprendeu alguma coisa, é claro, recomende esse vídeo aí para outras pessoas que estão aprendendo português, beleza? Manda um grande abraço para vocês, sucesso e até a próxima! Fui!